Eu sou Maria Aparecida, editora da revista Sucesso e Bem-Estar. Nós fazemos revista há muito tempo. A Sucesso estará completando 17, 19 anos este ano e a Bem-Estar 21. Nós bolamos uma revista para salas de espera de Londrina, e é isso que a revista tem feito. Ela tem atendido nas salas de espera um público amplo, com interesses diversos, e a gente procura trazer uma porção de novidades que sejam interessantes para esse público com interesses diferentes. Nós temos ainda, e isso você poderá visitar, e eu tenho certeza de que você poderá gostar do nosso site, é um site limpo, moderno, bonito, e que traz novidades diárias. Entre lá e visite nosso site sucessolondrina.com.br e nos acompanhe nas nossas publicações. Cada vez que você entrar numa sala de espera, procure a revista Bem-Estar e Sucesso e tenha muitas novidades à sua disposição. Até!